registrar suas músicas sem sair de casa? Quer pegar seu dinheiro sem essa burocracia enorme? Então esse vídeo é feito pra você. E eu, BombiTz, vou estar ensinando como registrar suas músicas. Então, ó, já deixa o seu like e vamos lá. Por que é importante registrar sua música? Bom, primeiro de tudo, é importante porque vai evitar que ela seja plagiada e é um registro dela, ou seja, isso vai te garantir judicialmente que a música realmente é sua, ninguém vai poder copiar, ninguém vai poder roubar a música de você. E ainda, você pode tirar dinheiro em cima da sua música. E como funciona isso de tirar dinheiro em cima da sua música? Bom, toda vez que a sua música toca na rádio, no Spotify ou até em uma loja, você tem os direitos conexos, que são os direitos de execução pública da sua música, ou seja, Toda vez que a sua música tocar em algum desses lugares, você ganha dinheiro por isso. E como pegar esse dinheiro? Esse dinheiro é arrecadado pelo ECAD, Escritório Nacional de Arrecadação e Distribuição. E logo depois é repassado às sociedades arrecadadoras. Para pegar esse dinheiro, você precisa se associar a uma dessas sociedades. Eu, por exemplo, sou associado da Abramos e tenho minha carteira de produtor musical por lá. E como se cadastrar nas sociedades arrecadadoras? Bom galera, eu vou dar o um exemplo de como eu me cadastrei na Abramos. No site da Abramos vai ter um formulário que você vai baixar em PDF e você vai estar tá respondendo algumas coisas nesse formulário. Você também vai precisar de uma conta de pessoa física. É melhor você ser o titular dessa conta, porque se você for botar na conta de outras pessoas, a burocracia fica muito maior e fica uma confusão enorme. Não vale a pena. É melhor você ter a sua própria conta lá. Após você obter tudo isso em mãos, você precisa entregar a eles. E como fazer isso? Existem duas maneiras. A primeira, por correios. Você vai enviar a eles, mas eu não recomendo, pois demora muito mais. E você pode acabar perdendo as suas informações, a sua entrega pode se perder. Você vai estar tá perdendo informações suas, algo que não é legal de acontecer. A segunda é indo no endereço, no meu caso, da Abramos, na sua cidade. E é bem rápido, galera. Eu fui lá, achei que ia demorar, não demorou nada, foi rapidinho. eu fui Na parte da manhã foi bem rápido, foi menos de 30 minutos, eu já tinha me cadastrado e encaminhado a minha carteira de produtor musical, e você pode se registrar como cantor, como músico, etc. Após você ter feito seu cadastro, após alguns dias ou semanas, depende, mas é bem rápido, você vai estar recebendo em casa a sua carteirinha da Abramos. Agora você vai estar pronto para poder registrar suas músicas. E como registrar as suas músicas? Quando você for lá, a pessoa que te atender vai te passar o passo a passo. Mas eu vou resumir aqui. Você vai utilizar um programa chamado SISRC, que gera o ISRC da sua música. Que é um código de registro da sua música. Todas as músicas possuem um ISRC e são únicos. Ou seja, cada música tem o seu. Não existem ISRCs iguais. É isso que que vai identificar a sua música que ela tocou em algum lugar e o seu dinheiro vai cair. E como obter esse programa? Bom, quando você for na Abramos, ou em outra sociedade arrecadadora, ele vai te passar as informações bancárias para você poder pagar uma taxa para ter o registro desse programa. A taxa é, em média, 80 reais, mas você tem o um programa para sempre e vale a pena eu fiquei meio assim antes de pegar, mas vale muito a pena, galera. Por quê? Porque quando você vai registrar uma única música, por exemplo, na Biblioteca Nacional, você vai pagar R$10,00 a R$15,00 a R$20,00, dependendo do seu estado, e você vai ter que sair de casa toda vez que você quiser registrar uma música. Existem sites de registro de música também, que você paga, em média, 20 reais para registrar uma música. É muito caro, ou seja, 20 reais para registrar uma música, você registra quatro músicas, você pagaria a taxa do programa. Por isso que eu digo que o programa vale mais a pena. E após você pagar essa taxa, você vai enviar para eles a nota fiscal com tudo pago certinho, eles te enviam os instaladores do programa com todas as informações de como instalar, é bem tranquilo e fácil, o e-mail é bem explicadinho, na Abramos foi tranquilo, veio tudo. Tudo muito bem explicado. E aí, após isso, após você instalar o programa, já vai estar tá lá tudo certinho para você poder registrar suas músicas. E você vai poder registrar quantas músicas quiser pelo resto da sua vida. Ou seja, você nunca vai precisar sair de casa para você registrar as suas músicas. Você só vai precisar de um computador. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou... Se inscreva no canal que vai estar tá me ajudando muito. Se você tem um amigo aí que quer registrar as músicas, manda para ele. Compartilha esse vídeo que vai estar tá ajudando muito pro crescimento do canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Bom Beats e esse foi o tutorial de hoje. Valeu!